Gravação equipe de quadrada <risos> da mais agregada tem que ser... Eu sou o Lucas, né? Vocês <risos> já devem conhecer aqui se vocês estiverem no meu canal. Essas duas aqui fazem parte lá da equipe do Estúdio Quadrada no blog E essa é a Mariana, do Magia Literária obrigada, Né, sim. nomes né, porque hum. eu só falei que elas duas participam. Carol, pra Gabriel estar. e é isso. a Bianca Também tem o Guilherme, que <risos> também participa <risos> O Guilherme já é, tá uma vez por <risos> ano É, uma vez por ano do Estúdio Quadrada E ele vai ficar de produção hoje E fizemos essa pequena reunião com comida, porque é importante E a gente decidiu gravar um vídeo e vamos falar sobre próximas adaptações Ah, é tudo bom hum. O primeiro livro que a gente vai falar é do Caixa de Pássaros, que já tá praticamente tudo pronto, só não saiu o trailer ainda, pode sair, é. tipo, hoje. Tá cheio de foto por aí pra gente é. babar e pensar, e aí, como é que vai ser? A gente é. vai ficar vendado também? Tu eu acho é. importante. É da Netflix e é. vai sair em dezembro. Tem isso, é com a Sarah Paulson, Sim. com Sim. a Sim. Sandra, Sandra, Sandra Bullock, que, gente, eu fiquei nas fotos dela, eu fiquei menina! Uhum. <risos> Eu quero muito ver como é que vai ser, porque eu tô com eu muito também. medo de fazer merda. O próximo. Medi, é edição fria, gente. Pelo amor de Deus. É dessa edição antiga, intrínseca. Ah. Se você quiser mandar a nova edição, estamos aqui. aqui. É uma das adaptações que vai ter a Amanda Steinberg, que ela é basicamente tem todas as adaptações. Ela tá. Essa menina agora pensa a adaptação, pensa a minha. É ela, Amanda. É, é isso. Ela é a nossa Rude, até a Rude, Jovem Coragem. Que ela também gosta de. essa. Pelo tipo, amor de Deus, esses dois livros, vocês precisam ler. Eu sei que. São poderosas. Eu estou com. Muita expectativa de que isso aqui vira um sucesso. Uhum, porque a gente tá precisando aí de uma série novos Jogos Vorazes assim, que seja sensação. Pode ser semeia. Pode ser Esse daqui sai agora em agosto desse ano aqui no Brasil. E esse sai em Eu chorei outubro. A si, outubro. Não, novembro. No é. Sabe É, final Eu, ano? eu chorei Sério? Sério? Eu fiquei eu emocionado. Amei. Eu adorei. Vocês já leram não, isso? Não. Gente, é, é muito bom. É incrível. É incrível mesmo. E, e... eu não tô tendo tempo de ler nem meu livro que tá em casa. <risos> também não querida? Se o pênalti não... <risos> Posto, pelo amor de Deus. Coloca aqui, assim. Gritando. Ah, é, <risos> Porque esse eles fizeram é o pôster, é Eles não. Eles Marco pegaram de... o. A, a capa. capa. E fizeram a manga é. staja segurando é, é é the é. Próximo, Eu tô muito ansiosa pelo próximo, porque e... eu quero muito ler esse Ai, livro ainda. Eu fazer um ah. <risos> o próximo também tá nesse limbo. É. Ah, tá! <risos> Por Lugares Incríveis é. Saiu. Lindo. Finalmente, depois de literalmente dois anos, uh -huh. eu entrevistei a, a Jenny Veniver, Jabá, é. que é. aqui nos cards. É, na minha entrevista em 2016, na Bienal, Foi. ela falou que ia ter as, as próximas semanas, né, da, daquela entrevista, ia sair quem é que fazia o Fint hum. Saiu agora. Um atraso <risos> de dois anos, mas saiu. Vai ser o... não lembro o nome dele. Pois é. Tipo, afinal de que ele é um bom ator, então Gente, eu já gostei. É. Justice Smith. E Smith. Não tem Nossa. nada a ver com <risos> ela, Ela tá nada desde sempre. Elifem. Ai, Jura! Ai, é ela a tá manda com... da Cota Femme. é Ela tá confirmada é, é. desde que... É a Bela pra... Um outro também. Eu não sei fazer, eu também falo que... a é, Cara, eu acho... Não, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui ele dá agradecimento. Oh. <risos> tem alguma coisa aí, que eu justo. tenho certeza. Polêmica. Ai, sei. Aqui, aqui ó, ó. Esse tem, ó. Eu tenho provas. Ele agradece a fulano de tal, fulano de tal. da universal. Então, esse daqui eu sei também que tem direito. Igual o fragmentado. Ele é um o do fragmentado. Você não sabia? Eu não tinha li... Caraca, falar com você falou. eu nunca parei para o do Nil E lançou o segundo agora Eu ainda não li o segundo, pretendo ler ainda por agora 35. Pode ser que com essa repercussão eles decidam fazer ou não O outro é... O programa três corpos que eu descobri, tipo, mês passado que vai virar filme E essa notícia é muito antiga Vai ser o maior investimento da história dessa produtora Foram investidos mais de um bilhão de dólares, se eu não me engano No mínimo tem que ser bom E três invadem a Terra Mas ainda não invadiram, porque eles estão muito longe Então eles estão avisando que eles vão invadir e, Aí eles estão tão evoluídos tecnologicamente que a gente não vai conseguir D&T né? Muita gente se incomoda com esse livro porque ele é muito técnico e muito científico e eu gosto, porque eu acho legal essa parada de ficção científica. Então pra mim, fluiu muito bem. Eu consegui ler muito rápido. Uhum. Mas, tipo, tem gente que odeia. Não leu não. Que assistam, pelo menos, a adaptação. É. E a promessa aí é que seja a próxima Game of Thrones. Porque, tipo, eles vão fazer um puta investimento. Até porque, cara... Ah, então é sério? É. Eles vão fazer, tipo... São três livros. Eles uhum. têm para Cada um vai. Né? De fazer, Se tipo, no mínimo. Cara, é só o segundo livro, dá pra você fazer duas temporadas. O presente ouço. e o futuro. Então, tipo, tem muita coisa aí. Bom, o terceiro livro sai esse ano, graças a Deus. Ah, então. Já vou botar na lista. Próximo. O próximo é. O Aristóteles ah, e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Porra. Gravação aqui, bastante Rafael. casada, mas agregaram agregar a take 2. <risos> a câmera parou de gravar, então a gente vai resumir o que a gente falou. É, não lembro. <risos> mas, <risos> a, gente tá a gente tá falando de, falando de como esse sinopse é legal, mas a Bianca de e eu adorei. Isso. <risos> e que vai virar filme, o Benjamin divulgou que o nome do cara é Miguel. Miguel e ele tá escrevendo o segundo livro do Aristóteles, no caso, uma sequência real. E o segundo uhum. livro do Benjamin, que não tem nada a ver com isso aqui, não vai virar filme, mas a gente tava falando de que ele também é maravilhoso. E o nome também é enorme. <risos> e é isso. É isso. É... É... E o nosso último aqui. livro é... Uhul. Uhul. Uhul. Isso é isso que é? É, é... é... Ah, tá é Secreta. Benjamin. Se eu não me engano, tem vários outros livros do Rafael Monte que também vão virar filme ou série. Tipo, tem direitos uhum. comprados. Mas esse eu, eu acho, que, acho visual, pelo ah, que é o mais ler. certo. É, Rafael Monte. Rafael Montes, ele é, é maravilhoso. Ele escreveu aquela série. Super massa. É, vai virar filme, muito provavelmente. Lá nos Estados Unidos, eu, a produtora é americana é. e eles estão nesse processo. Não sei hum. se, se, qual é a realização. Eu espero realização. que em breve, né? Lá nos Estados Unidos, a produtora americana, mas cara vai aparecer o filme. É, porque... É, mas ele foi lançado. Ele faz sucesso. Foi lançado. Caralho, que foi? <risos> Livro, os livros dele já foram vendidos para não sei quantos países, é. tipo, tem muitos países. Sucesso, senhora. E ele tá escrevendo um novo livro, que eu não sei quando é que lança. Eu pensei que você ia falar, ele tá escrevendo um filme dessas aí, Mom Isso também, ele tá fazendo. Mas isso também. É, vai sair o próximo livro dele provavelmente no ano que vem, porque uhum. eu acho que esse ano também. Pô, ainda não li já passou o né? Que, que é isso? É isso? muito é bom. bom né? Nossa, Mas muito, é pra... muito bom, Não pra assim, é, é bem bom. seu estilo de. Nossa, Que baita! Ah, ah, é que Ainda é bem que o boleto saiu. Não sabe você que a farinha foi de ossos. Nossa! Não. A Polícia Federal vai estar na porta da, na porta da Bianca. A gente é. devia estar começando a gravar quando tinha comida. Que agora só tem lixo e duas esfirras. Uma pena, então, mas assim, deu tudo certo. O importante é isso. Eu vou tentar a comer tá primeiro. Da o início da gravação. Eu mas, é. mas, se inscrevam no canal da Mariana. Se inscreva, sigam elas nas redes sociais, inscreva, no, no, nos Instagram. Que sabe, a gente espera que esteja aparecendo aqui ó, em, em algum aparecendo. lugar. Não tem, então fica só quase. E me sigam lá no Instagram que a gente também tá postando mais conteúdo por lá. Elas vão começar a me ajudar nas fotos. Então, assim. Ah, a gente não ajudava antes. Então é isso, já falamos demais, muito obrigado. Beijo, tchau. Se gostou do Instagram, tchau. valeu! Uhul. <risos>